Dirigir consumindo muito pouco combustível é o sonho de todo brasileiro. Agora dirigir gastando zero combustível e ainda sem poluir o nosso rico planeta é o sonho de todo motorista. Se você ficou curioso para saber como isso é possível fica aqui comigo até o final desse vídeo que eu vou te contar como foi o lançamento do primeiro híbrido da volkswagen aqui no brasil um veículo com autonomia de mais de 50 km utilizando apenas eletricidade uma experiência eletrizante foi o que nos prometeu a volkswagen no evento de lançamento do novo golfe gte no último dia 11 de novembro, a Volkswagen disponibilizou oficialmente as vendas do seu mais novo veículo 100% híbrido, ou seja, um carro movido a 100% energia elétrica e também a combustão. E chamou a nós da arquiteta para conhecer em primeira mão este seu mais novo modelo híbrido, o Golf GTR que veio para dar início a uma nova era de veículos automotores não poluentes e com muita mas muita autonomia e desempenho de motor nossa experiência teve início em são paulo no centro de treinamentos da volkswagen onde tomamos um delicioso café da manhã seguida de uma breve explanação com as novidades e particularidades no modelo para então darmos início à experiência de dirigir um veículo elétrico. Partimos então e fomos em caravana direto para o litoral de São Paulo, rumo ao Sotel Jequitimar, guiando, claro, o novo Golf GTE. As primeiras impressões foram as melhores possíveis, potência, desempenho e zero consumo. Sem falar, é claro, no conforto e elegância que não precisa nem falar itens bem peculiares desde as gerações anteriores do modelo. A sensação, no momento, é um novo sistema totalmente híbrido desenvolvido pela Volkswagen, com exclusividade para o novo Golf. Garante o prazer de dirigir com baixíssimo custo em combustível, já que a energia que alimenta o motor é a elétrica. Isso mesmo, sabe sua rotina de carregar o celular toda noite? Essa será também a sua rotina ao ter em sua garagem um modelo como este. Este híbrido combina a energia do tradicional motor a combustão com o inovador motor elétrico. Você pode sair de casa com o tanque cheio e voltar depois de rodar 50 km com ele intacto, pois além do motor poder ser carregado em uma tomada simples de 220 com aterramento, o próprio motor capta e armazena a energia cinética gerada pelo carro, assim o risco de você ficar sem combustível é ainda muito menor. Sabe a energia dos freios? Vira combustível limpo, por isso o carro economiza a bateria já armazenada anteriormente. A menos que você não pegue congestionamento e siga em uma viagem em linha reta, como uma Castelo Branco, por exemplo, você vai repondo a energia da bateria do motor ao mesmo tempo que dirige automaticamente. Na melhor das hipóteses você não gasta uma gota de combustível e ainda volta para casa com o tanque cheio. Se a bateria acabar você pode combinar a viagem com o motor a combustão até encontrar uma estação de carregamento e efetuar uma carga extra na bateria. Agora se você quer poder é só combinar os dois motores. Vai descer a serra? Motor elétrico. Vai subir? O carro está pesado? Aciona os dois motores. Para quem quer ainda mais mobilidade com sustentabilidade, além do novo Golf GTE, a Volkswagen seguiu a proposta de sustentabilidade e lançou a bicicleta e o patinete elétricos. Se você Sempre quis uma bicicleta, mas não tinha energia ou um lugar para guardá-la, agora você não tem mais desculpas. Tanto o patinete como a bicicleta são desmontáveis, ou seja, você pode deixá-los ainda mais compactos, pois eles permitem dobrá-los para melhor transporte ou armazenamento. Ah, e não queira compará-los com as bicicletas e patinetes com os modelos de aluguéis que encontramos em algumas cidades, como São Paulo, por exemplo pois os modelos da Volkswagen possuem amortecedores e são de muita qualidade sendo que o patinete pode alcançar de 25 a 30 km por hora enfim pudemos testar todas as opções de solução de mobilidade urbana por eletricidade testamos e aprovamos depois dessa experiência eletrizante foi nos oferecido um maravilhoso jantar onde pudemos trocar mais experiências com os colegas e é isso aí. Seja bem-vindo, Golf GTE. Obrigada, Volkswagen, pelo convite. Foi uma experiência realmente inovadora. Grande abraço e até a próxima.